Uma coisa assim de preparação pro cinema. Que nem um ritual religioso. São Paulo era uma cidade muito pequena, quase uma vila, né? E a Cinelândia, ela representa exatamente esse momento da verticalização da cidade da verticalização do centro. Mas o meu sonho de interiorana e o sonho de todo interiorana era vir uma roça. Vir ao metro, era um dos mais chiques de São Paulo. Só que o Cinemarabá, por bem os filmes que ele exibia e tudo mais, ele criou uma certa aura. O Ipiranga conseguiu manter anos e anos e anos essa grandiosidade. Foi a primeira sala. Teve um tratamento acústico adequado para o cinema. O pessoal vinha aqui do interior e falava assim, ah, eu fui lá no Cine Recrupa, nossa, a tela dizem que é a maior do mundo. E a gente ficou assombrado um com três câmeras, né, Cineirão. era o momento culminante de um grande programa urbano. É claro, as pessoas saíam do cinema, tinham os cafés, os restaurantes, os bares, as pessoas andavam na calçada. Nós chegamos... A ter cinemas no centro de São Paulo, que recebiam de 40% a 50 mil pessoas por semana. Me vi envolvido, descobri os meandros do negócio cinematográfico. É uma vaidade. Que eles deram apaixonados por cinema. As salas, para eles, eram é orgulho as salas eram é momentos. Essa mudança que se dá na área central afeta drasticamente os nossos cinemas. Não adianta mais ter um cinema de 1.400 lugares. É um processo que aconteceu no mundo inteiro. Então é o momento em que o cinema começa a decair todo. O cinema deixou ser uma atividade isolada. E a sala de exibição foi transformada em cinco salas. A Cinelândia decaiu nas mudanças urbanas.